O Natal é quando o homem quiser. Não, é quando a família quiser. Mas a segurança está sempre em primeiro lugar. A segurança é o seu melhor presente.